Boa tarde pessoal, sou eu, Alessandro, a gente da rede Seu Coin, da e a gente do Grupo Card Eu efetuei agora uma venda do, do, do, do aplicativo iFood, ó Eu efetuei uma venda agora Aí tô com a minha recarga aqui, ó Aí eu preciso fazer Eu preciso fazer a recarga ó. Aí eu faço pelo telefone ó. Você pode fazer pelo computador ó. Quando você tiver em mãos O PIN Gerado ó, Às 18h13 ó, Tem o terminal ó, Tem o código de protocolo De segurança, número de autorização ó, o, É distribuído pelo grupo card ó. É parceria entre a rede código e o grupo card Aí estou aqui com a minha recarga grupo Cardia. Entendeu? Aí tem o PIN. Eu a recarga. Aí para você utilizar o PIN, ó, é só você vir no aplicativo, ó. No aplicativo iFood e fazer a recarga. Aqui, ó, para você resgatar o o resgate do vale iFood, é só você resgatar, ó, no iFood, no aplicativo do iFood, ó, vem aqui no iFood Card, ó, entrar, aí você vai escolher a opção, ó, iFood Card, como é que você vai resgatar os créditos, o PIN, pra você resgatar o valor do PIN, do crédito, é só você ir, ó, resgata, resgatar Card, ó, aí você vai digitar o número do código, ó, Aí você vai resgatar, ó O número do, do, do cartão O PIN do, do iFood Card, ó Aí você vai digitar aqui, ó O número Você vai digitar o número do PIN, ó No código de cartão, ó Resgatar, ó Aí você vai digitar todos os números, ó 639821 Compartilha pessoal E segue e se inscreve no canal pessoal É uma dica como que faz a recarga Da recarga do iFood Do grupo card Entendeu? Distribuidor Como é que faz a recarga Aí você vai digitar todos os números do PIN ó. 63982100531 É a dica como é que faz Para resgatar o iFood card Código PIN é vendido pelo grupo card, quem compra deve saber como é que faz ó, gerado na hora o comprovante, entendeu, é só você digitar ó, confere tudo direitinho quando foi gerado, o horário, o número do PIN, o comprador, o vendedor, é tudo direitinho, pra saber realmente que você está vendendo. Para não cair furada, para não cair estelionato Para você saber mesmo se ele está vendendo Para o comprador comprar Confirmar que recebeu o PIN do iFood Do grupo card, entendeu? Da casa do controle remoto Foi comprado daqui, entendeu? Eu estou fazendo a venda para ele confirmar Que foi daqui para realmente ter certeza Que ele está comprando o produto, entendeu? Aqui, ó, É só efetuar o código do, do cartão Para resgatar o valor do PIN, de quanto que ele comprou, ó. O valor de 70 reais. Vai ser gerado aqui, ó. Em crédito. Não é de Card, ó. Só digitar o PIN, ó. Que a gente que é trabalhador, isso aqui é pra comprovar que a gente tá trabalhando. Pra gente comprovar que a gente tá trabalhando, entendeu? Isso aqui é pra resgatar de Card isso é para comprovar, ó. Guarde o comprovante para comprovar. Se alguma coisa, se alguém protestar, você tem que comprovar que você vendeu o PIN, entendeu? Ó, resgatado na hora. Tem o termo de autorização, ó. Número de autorização: 21-36-24. Isso aqui é tudo registrado no computador. Pelo grupo Card, isso aqui é tudo autorizado. A gente tem o um credenciamento, entendeu? Pelo grupo card. Você quer é para comprovar que a pessoa tá trabalhando? É só digitar o PIN, ó. Digito 4. Entendeu? Digita o PIN, resgata tudo certinho e comprova, ó. Aqui, ó. Confirma, resgate. Confirme as informações do seu iFood Card. Ó, Validade até 26 de 1 de 2023, ó. É só conferir. Tá tudo certinho aqui, ó. O código. Aqui, ó. Tá tudo certinho. Ó. O código, o número da autorização entendeu? Espero que você tenha gostado, pessoal. Compartilha. Se inscreve no canal, pessoal. para ficar informado. Isso aqui é para comprovar que a gente tá trabalhando, pessoal. Entendeu? Espero que você tenha gostado, pessoal. Muito obrigado. Aqui, ó. Confirmando o resgate, ó. Tudo certo. Adicionamos 70 reais no saldo da sua carteira Entendeu pessoal? Agora você já pode usar esse valor pessoal Para fazer pedidos pela iFood É só ativar o saldo, da, da, do saldo do seu pedido e voltar para a carteira Entendeu pessoal? Que tem os termos e condições pessoal iFood Card, entendeu? Espero que vocês tenham gostado pessoal Isso aqui é para ensinar como é que faz o resgate pessoal Voltar pela, voltar pela carteira Entendeu, pessoal? Aí depois se você quiser confirmar Conferir o saldo É só você ir lá no saldo É só você conferir, pessoal Espero que tenha gostado, pessoal Compartilha, se inscreve aqui, pessoal. Meu saldo, ó. É só conferir aqui, ó. Já conferiu, já confirmou que já resgatou, já foi para sua carteira, entendeu? O PIN é válido, entendeu? Tudo certinho, bonitinho, organizado pela empresa aqui, ó. Seu saldo disponível 71 reais entendeu? É tudo certinho, entendeu? É tudo, ó, pelo grupo Card, pessoal. É tudo certinho pelo grupo card, ó a pessoa tá trabalhando, entendeu, pessoal? Isso aqui é tudo autorizado, pessoal, ó Aqui a recarga ó, do iFood Canal de venda Aqui, ó, iFood Tudo credenciado, pessoal Tudo certinho pelo, pelo vendedor, pessoal Espero que tenha gostado, pessoal Que é tudo confirmado, pessoal o Telefone da pessoa A data, o horário, pessoal Tudo confirmado, pessoal Espero que tenha gostado, pessoal se inscreve no canal, entendeu, pessoal? Isso aqui é para comprovar que a gente tá trabalhando, pessoal. Vai ter gostado, muito obrigado.